Então, né, galera, eu tô aqui com o Massaro, o cachorro dele, é, a gente tá aqui pra mais um vídeo, aqui naquele servidor que vocês já estão ligado, e servidor. hoje a gente vai fazer só jogar, mas aí, pronto. não sei se o vídeo vai ficar menor ou se a gente vai continuar a gravar amanhã, porque a gente tá tarde que o Massara é estudante, né? Eu também sou, mas Sim, eu não é tenho prova. profissional de universidade de... Não Harvard, sei. tá, então é, o que a gente vai fazer hoje, Massaro, a gente vai só jogar, e é isso, essa é, é a série é, é só isso mesmo, é literalmente, essa é a série inteira desse, né, desse, desse server aqui é. A gente só entra no Mine, abre o OBS e joga comentando as Nossa, coisas. quase que eu te dei um tapa e um cachorro Eu vi isso aí, nossa senhora, eu ia tomar um tapa, só um assim na minha cabeça Beleza, então bora lá hum. fazer as paradas e a gente já volta Sim Ô Massara, eu tinha ideia, que então, tá a gente vai fazer a fornada industrial que a gente prometeu no último vídeo? Pode ser, pode ser, pode ser. Ai, vamos ver se a árvore já cresceu? É verdade, né? Bora. Bora lá. Ah, Oi, carinha, então. Bloquearam sua casa. Não. Tinha a placa... Tinha a placa com, com cortesia, cortesia do, do Apple. Apple. Foi horrível, o horrível que fizeram. Que... Passar da frente, por favor. Eu tava tampando fazer pra atirar e deixar o placa coisas maldosas. E a minha amiga, a gente tirou tudo, tentando fazer o máximo. Ele colocou oh, terra na plantação mas a gente tirou. As suas são máximas. Por isso, me ajuda no Discord. Ah, Ei, é fonte, santo, bora pra da dentro, da bora dentro. Do lado de a gente tá mão no clima de amizade, felicidade. É, ali, amigos. Bosta do Flan. Vai embora, Fanta. estava ali, melhores amigos. É, é o pior que eu não lembro tá agora qual que era o Discord do cara. Pera aí, eu vou ver, eu vou ver. Ah, não, mas pelo menos, né, é Então, galera, então, lembra que é, tinha aquela placa lá, falando que não sei o que lá, tinha destruído e reconstruíram? Então, então, era pra, tinha, era pra, tipo, tá tudo no meio assim, só que eles não sabiam. Destruíram todas as Seblins, eles não sabiam onde que era pra ser o lugar, tá ligado? Eles só espalharam aqui, por isso que não tá a grande árvore. Um dia essa grande árvore irá, irá ser feita. Bora lá, e também a gente fez o portal, né, Massaro? É verdade. Vamos mostrar, a gente, a gente já vai lá. Você vai se equipar direito e ir lá. Mas, né, galera, a gente um já vai lá pro... Lá pro Nether, né? Só fazer. Pegar aqui uma picareta de ferro. Tô indo. Aí. Tô indo. Aí. Nada aconteceu lá olha aqui, no. Aqui, olha aqui. Ah, e aí. Eu com.. Bora lá pro Nether, né? <risos> Galera, como já tá o nether aqui? Saudável, né? Saudável. Já os escudos, ah, tá? Entre... A gente entrou no Nossa, nether, só os zumbis que que entrando no mundo normal. Olha isso. Zumbis me seguiram até o portal. Nossa, velho, olha aqui, eu achei que ia estar tá tudo de boa, tá ligado? Tipo. É, a gente tem que andar muito até <risos> achar a fortaleza. De um guest ali na frente. O que, que aconteceu? Ele spawnou, é assim, tipo só Minecraft. Do nada, ele só. PU na minha frente. Rebate, doido! Rebati, é mas é difícil acertar nele. Que é fácil, é fácil doido, rebater em coisa que não é lagado. Vem cá, atira, vai é mais difícil. Ih, não atirou. Não ele atirou. errou. Ele errou, porque ele é ruim. Ele é bad player. Tá bom, então a gente vai Todo procurar tipo. pegar quartos, né, Massaro? E. É, é a gente vai procurar fortaleza também. É, pra, eu acho bem difícil. Os caras devem é ter bom. derrubado a fortaleza. A altura do campeonato. Sim. Então, bora Mas lá. É aqui, porque ele não tá na, com nada na mão, tá ligado? Porque ele tá procurando eu os itens que... dele. Então, eu acho que, tipo, ele. Nossa, quase tomei só um. Ah. ele acho que, ele, eu acho que ele, meio, ele meio que ficou preso no Nether, por algum motivo secreto. É Meu porque Deus. É, tipo, ele, tá, ele só tá aqui, sem nada, na mão. Esse Ghast Infernal. Eu vou dar um machado pra ele, pra ele sobreviver ele é o sobrevivente do Nether. Ah. Então, né, galera, resumindo, soube... aquele cara lá que a gente ajudou, Massaro ajudou, na verdade, ele deu uma Golden Apple pra cada um. Ele revelou-se um Fujima. Ah. E agora, é, Masaru, o, tem... o chato, negócio que a gente vai ter que descobrir com é a nossa casa, né? Ah, não, vamos, pro, vamos procurar bloco não, de osso. Não, nosso é esse aqui, ó. Eu procurar lembro bloco que o nosso o mais também? isolado de todos. Hã? Bloco de osso. Bloco de osso? Tem isso? Tem. Ah, é verdade. Eu Bora lembro procurar. que o nosso o nosso é aquele ali, ó. Não! Então, né, galera, nossa, achei que o bloco não... de osso vou pegar ele. Se morre na nossa plantação. Enquanto o Massaro, morre quase ele. Me... Eu quase me matei, velho. Na lava? Não, eu quase me matei de queda. Eu caí é. num canto muito alto. Tem muito piglin aqui. Glow, glowstone, tá? Não, não, não faz não, faz não. Faz, não. E aí, galera, não. então, a gente... Foi lá no Nether, a gente melhorou isso aqui. Tô pensando é. agora, Massara, a gente pode fazer, enfeitar esse túnel aqui com glowstone. É verdade, né? Realmente. Colocar embaixo das escadas. Falou é, espaço. E um, pouquinho, e um pouquinho do lado. Dos... Acho que só embaixo fica da hora. Não, mas só embaixo pode ser até tocha. Não precisa ser então. glowstone. Então vamos deixar do lado mesmo Mas mano. deixa sem assim, fazer quando a, quando a gente for decidir a gente faz Porque Sim. a gente perde quando a gente faz a glostone de volta Sim. Então né galera Eu fiz aqui a fornalha industrial né, Em teoria ela era pra estar funcionando Mas aqui não tem carrinho Porque acabou nossos ferros aqui, O cara que fez aquele coisa lá Na, na nossa entrada é, tipo, Consertou, os caras destruíram Ele Ele entrou no servidor E é... Vou tentar falar com ele. Eu acho que entrou? Então né, ele tá aqui, a gente tá começando só pelo chat do, do jogo aí. Ah, ele aqui, cadê? Ai, meu Tentando comunicar aqui, vocês não estão percebendo, mas a gente tá picando em código Morse. Não destruíram nada aqui dentro. Conta só. Vou mostrar a potência aqui de dentro. Aqui. Ah, não é aqui não. Não, não é não. Ele tá aqui maneiro, olha velho Então né galera, esse foi o vídeo, muito da hora os caras lá né, que eles fizeram Fizeram aqui, tipo eles não precisavam fazer isso, eles fizeram né É tipo, eu contato deles no Discord, Que galera provavelmente eu censurei Porque tipo, a informação pessoal deles tá ligado, eles deixaram aqui no servidor ali a placa Mesmo assim É, espero que vocês tenham gostado do vídeo E obrigado, se dá like se inscreve, porque tipo Menos de 50% que assiste o vídeo é inscrita aí já teria quase 100 inscritos, que é a meta que eu tenho pra esse ano de, de inscritos, né? Então se inscreve aí, compartilha com a galera que você acha que vai gostar desse estilo de vídeo que eu faço. Jogando assim de boa e só jogando mesmo, sem fazer muita coisa na voz, essas paradas. Não tem como não fazer coisa na voz, é inevitável, mas eu tento ao mínimo fazer mais natural. Tô falando demais, então é só isso. Acabou o vídeo, tchau.